O DJ tá fora, né, cara? Vamos embora. A caminho do Rock. Eu vim gravando um vídeo de de de, de espigão para cá, mas acabou não saindo no áudio. O microfone ficou fora. O microfone ficou fora. Aí eu fui lá e não fiz o Aí eu fui lá e não fiz o. Não deu pra fazer o vídeo. Eu dei uma perdidinha na fala aqui que eu tava fechando minha jaqueta. Vou tracar o capacete aqui agora pra não ficar fazendo barulho. Agora é só acelerar. Eu fui entregar o, o Chica aí fazendo fazendo ah, o dinossauro Agora não vai fazer mais pra zoar Mandar um abraço aí pro Jonathan Pro Hélido também, trabalha com nós lá no hospital Jonathan é o homem das trufas Quem querer comprar a trufa aí, ó Dois real a trufa, um trufão grande e gostoso Vou deixar o número dele aqui na descrição aqui, ó. A galera de Espigão a Galera de Cacoal Só encomendar a trufa do Jonathan Do real. Se a trufa, se comer a trufa e não gostar Fala comigo que eu devolvo o dinheiro Porque a trufa lá eu garanto, trufa boa aparecer para ele. É não, não é. Chicão vai colocar o um escape do tiozão na beking dele. Vai roncar muito, hein? Você tá doido, viado? Por que, que o Chico tanto para cara? Tá vindo aí! Alô, Vine! Daquiroda tá indo a cana CDM, hein! Segura, segura, segura, segura, segura, segura! segura mano. Acelera que passa! A setinha a xiota tá aqui, cadê os caras? Vem pô, é o problema da Ducati. Ele tá parando toda hora Tava tentando ligar o GPS Ah, toma tá um no cu é, O GPS até ali no rock Não, aqui ele mostra a velocidade real pô. Ah, e nós ah, perdendo é. tempo Pensando que a moto tinha quebrado é. Ah Vambora! Vai esperar os dois? Né? Ei, eu pensei. Deixa eu abrir essa porra aqui. Eu pensei que o mineiro tava lá na frente já, pô! Não, tava tá esperando o Chico pô! Tô esperando ele adiantar pra mim poder tirar o racho com ele, tá aviando, vai ter que estar a rapaz pra ele. <risos> Pegou eu e ele lá pra trás, eu, eu e você veio e ele ficou comendo barriga lá atrás Eu vi isso Tá vendo? Aí você quer ser educado com o cara <risos> <risos> Ei, e o Guilherme que não veio hoje com medo de levar, levar é, pau da XJ <risos> Foi medo de levar pau da XJ, por isso que o Guilherme não veio hoje Pode Aí o Chico com o um foguetão ficando pra trás da da hora. Pensei, não acredito que a AB King virou Ducati. Ou <risos> será que tem aquecedor no banco? Que a gente não tem né? É... <risos> aqui os aquecedores do banco aqui. <risos> <risos> Ô, Mineiro, eu fui alertar o cara, Mineiro. Agora, agora não vai fazer mais curva não. não? Viu aí? Você comprou onde, Mineiro? Lá no Vanda. Eu peguei essa aqui, é que eu vou entregar a moto pro cara, aí eu não fiz como. Ah não, não é. Aí eu fico pro diabo mesmo. Como eu posso testar? 50 e pôr. Barato, vamos embora. E ligou o GPS. Vamos embora acelerar de novo. O Chico parado para ligar o GPS. Ah. Mineirão correndo vai chegar na frente, para dizer eu sou o primeiro. Deixar os pessoal chegar primeiro aí para filmar eles. Já veio todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu vou abastecer depois, né? Uhum, uhum. Chegamos aqui, desligar aqui agora. Ah. Tá aí os meninos aí. Essa quem que tá aparecendo do caixa, essa porra. Bebe muito. Bebe, ó, não pode haver um posto. É, doido, é. Vem, Chico, não pode haver um posto, saber bequim. É, ele tá forte, não pode haver posto. Aqui, ó. Como é que você lava? Lá, Jô. lá, a cara do Chico aí, ó. É. A mulher me zoou. É, a mulher o Willian, o, o único que não tá com <risos> camisa de moto, isso não tem preço. <risos> Filmar as motoca dos pessoal aqui, ó. Aí, pô, todo mundo rindo da minha cara. <risos> Uma chegada de um motoqueiro Nutella aqui, ó. Ó.